Eu não entendo essas coisas de nego pegando ninguém. Eu, eu tô falando assim... Isso é engraçado, né? Ah, você faz é as perguntas eu... e joga. Aí eu devolvo um questionamento pra você, você dá de migué. Olha, querendo dar lacrado em cima de mim agora. Dá de migué. Não, eu tô falando que, assim, <risos> eu acredito, tá bem, já? Que a seleção brasileira... A, a, a, a, o duro que a seleção é o buraco por é, exemplo, é mais embaixo, né, irmão? Vai levar o Rodrigo? O Rodrigo do Real Madrid? É... Porra, tem que levar. Então, aí não leva porque vai levar o Coutinho, porque é da, do fechamento, essa porra. É igual 2010, o Dunga não quis levar o Neymar e o Ganso. Se tivesse a nossa Mas deixa chance... que entendo, é você não tem que levar o que é melhor pra não, a seleção? Eu acho que o Renato que Gaúcho... porra de fechamento. Poderia ser um cara... Pô, que... Os caras falam assim, não, leva porque é de confiança. Porque Pô, é meu leva, brother. Leva meu contador. <risos> pronto, pronto. <risos> meu contador é de confiança. Eu vou eu ser lá. técnico da seleção, eu vou levar o Cadu, a avó, porque eles são meu brother. <risos> é. Porra. de fechamento, é, caralho. É, isso que eu fico... Tem que com levar Deus. o que foi melhor pro time, pô. Mas porra. o em 2010 o Brasil, como em 94, 93, o Brasil pedia Romário e o Parreira, porra, aquele jogo do Maracanã mudou a porra, a gente ganhou uma Copa com o povo. O Brasil, clamou pro Romário, que ele tava afastado, o Brasil ganhou a Copa. 2010, a gente teve uma grande oportunidade, a gente tava com dois gigantes. Ganso jogando muito, Neymar jogando demais. Não levou. Perdemos a oportunidade que a França soube aproveitar muito bem na última Copa. Levou a molecada, a molecada deitou. Vamos levar a Rodrigo? Vai levar ou não? Ou vai levar o Felipe Coutinho? Essa aqui? Não, Catar é agora, em novembro. Ah, eu acho que vai o Felipe Coutinho. Não vai levar o Rodrigo? Eu acho que não. O cara acabou de, na final da Champions, deitou no jogo? Eu acho que não. Só se acontecer aquelas coisas, Véspera de Copa, Eu não alguém se machucou. Posição. Mas quantas vezes o Rodrigo foi convocado pelo Tite? Mas não importa. Mas a Copa não é o que o cara tá jogando no momento? Não. Você acha que não? Eles já, ele já falaram que não. Não? Não. Prova disso é que você vê. Por exemplo, o Tite convocou outro dia o Arthur. Porra, o Arthur? Então, o Arthur. E aquele, aí você tem um... o um Rafael Veiga jogando o que tá jogando oh, é. e não vai. Agora o Arthur foi pro Barcelona, não virou. Isso, não virou. Mas na opinião de vocês, tipo, eu não sou um cara entendido de futebol, não sou um cara eu vejo de vez em quando. Você é muito rico, velho. Eu sou muito rico. Você gosta é, de carros, é, motos, é, isso, coisas muito caras. Aviões, é. É, jatos e <risos> foguetes. Eu gosto disso, <risos> E aí, bicho, Muito qualquer bom. técnico vai pra seleção, o cara vai sempre se fuder, irmão. Porque você quer que leve o Felipe Coutinho, ele quer que leve o Tadeu Aguiar, eu quero que leve uh, o Jucabala. Cabala. Por isso tem que trazer um gringo dessa vez, acabou. Aí você acha que aí Você acha que tem que trazer o um gringo? O Brasil nunca teve um técnico gringo. Aí é, mas pode ser, pode ah, nunca ser. Nunca teve, é? sempre tem a primeira vez. Eu te perguntei quem vai ser o técnico, você não me responde. Renato Gaúcho, ah. eu, colo ah. eu colocaria o Renato. Eu teria o Guardiola, se fosse, como eu acho que é ah, impossível. Guardiola? Como se fosse impossível. Guardiola pra mim é o Pelé dos técnicos. Mas como é impossível, eu pegaria ou o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. Tomou três gols em quantos minutos? E daí? <risos> o Abel? Mas aí, acontece. Não, eu sei, tô zoando. Ué, Pepe Guardiola é um grande técnico, mas eu acho que é assim. Jorge Jesus ou Abel Ferreira. Dois portugueses, já trabalharam aqui, conhecem conhece aqui. Bem, tem mãe. problema da língua, é, jogam no estilo europeu. Cara sério, os dois... Por que, que a gente tá nessa crise tão escrota de técnico? Essa coisa de mandar os caras embora, por quê? Que a gente ah, a culpa, não tem... É a culpa é nossa também, né? A culpa é da imprensa, da torcida. A gente não tem paciência. É, perdeu dois jogos, o negro já fica nervoso, ah. já. Por Aí... que, que o Brasil tá nessa safra mortética? O, o, o brasileiro... Eu sempre falo isso. Teve então, uma época é o povo, tão boa de técnico. O inclusive. brasileiro é o povo mais humilde que tem. Se não é o mais humilde, é um dos mais humildes do que tem o brasileiro. Mas quando é futebol, oh, como nós somos escroto, arrogante. Só a gente joga, só a gente conhece. Mas a gente é mas A gente é, penta, a gente é tinha... mal acostumado, Benjer. Porra! Nós paramos no tempo. Você acha? Como treinador, sim. Não, como tudo. A gente não para de fabricar jogador pro mundo, velho. O tempo todo, o craque toda hora é Neymar, agora é O Brasil é o eu... país do jogador de futebol. Então... Não é o país do futebol. São duas coisas totalmente diferentes. Ah, joga rugby. Não, é jo... o jogador de futebol é uma coisa. O Tem futebol reserva. é um O futebol jogado é outra. Cara, a gente assistir assiste Champions League, você vê o um campeonato aqui. Cara, é você foda. fala. É, é, outro é, é outro esporte. Mas peraí. <risos>